É. Bom, a gente hoje vai conversar mais com o Yuri, com certeza, durante o programa, mas a gente está trazendo de, de volta esse debate. Você já ouviu falar dos Illuminati, Yuri? Já, já sim. Já, sim. E você Eu, crê. já tive uma aula aqui com você. Que... cria Você crê? <risos> é muito difícil, assim, de, de, acreditar? de acreditar nisso. Eu acredito, sim, que tem pessoas fortes, assim, que, que tentam fazer essas mudanças, mas... É... Que tá você, você certo, sabe que, Eu não Você que não. grandes produções como o Código da Vinci, né? Hum. Que ainda teve o Código da 22, né? Com o Tom Hanks. Você sabe que esses filmes, é, que vem desde o Nome da Rosa, que é baseado num livro do Humberto Eco, sempre é, enfocaram isso como algo real, né? Como, como se é, como existisse mesmo essa influência, né? É, por trás de governos, de Estado. E, e agora que estamos tá, tendo as Olimpíadas, né, Silvio? E, e Rubens, a gente está tá ouvindo muito é, do medo do povo com relação ao terrorismo, ao, a ataques que podem ou não acontecer. Vocês acham que existe alguma ação por trás desses terrorismos também? É uma pergunta que eu vi muitas pessoas fazerem agora nesses posts das redes sociais. É, se acha que por trás do Estado, não, se existe isso, o que, que, que vocês me dizem a respeito? Quer falar primeiro? Pode ser, é um prazer estar de volta ao seu programa, agradeço aqui o convite, Vê, né? e também aos demais participantes aqui, obrigado pela calorosa recepção. A questão envolvendo o, o terrorismo em si é uma excelente ferramenta na mão desses homens que comandam o planeta. Para você ter uma ideia, para modificar as leis americanas a respeito de terrorismo, eles precisaram explodir o World Trade Center. Inclusive, a explosão do terceiro prédio ficou abafada porque não teve uma, um, uma vírgula de justificativa para aquilo. No Brasil, eles arrumaram já um terrorista pior do que Bin Laden, é o mosquito da dengue. Então, em nome do mosquito da dengue hoje no Brasil, o governo já pode invadir as nossas casas, já pode colocar drones vigiando nossa casa, é, é, é, sem qualquer preocupação com a Constituição brasileira, né? Por conta de quê? Por conta de um mosquito. Eu, eu digo o seguinte, é ver, hoje tem um palco preparado, tem um cenário aqui no Brasil. Se você ouve falar na década de 70, de que no futuro, é, as autoridades competentes, civis ou militares poderiam invadir a sua casa, sob o pretexto de procurar um mosquito, as pessoas diriam que isso é impossível acontecer. Mas hoje as leis estão aí e é, é, é fato. Assim, é, nós vemos que não é necessário um atentado terrorista, por exemplo, na Olimpíada, para que eles consigam transformar a sociedade através de leis. Porque já estão transformando? Só uma colocação, na década de 70, como o Rubens falou, aliás, é ver... Bom, tá aqui, desculpa, o que eu estava ouvindo aqui, o Rubens, na década de 70 não precisava de mosquito, não. As autoridades entravam nas suas casas em nome do AI-5, não é? Que era uma, uma lei que tirou os direitos civis das pessoas, que era uma época que alguns chamam de ditadura militar, outros de governo militar, mas não precisava de um, de um, de um mosquito. Então eles poderiam já entrar nas suas casas, na casa de qualquer pessoa, inclusive muita gente foi presa, foi, foi levada, é, sumiram, e, e, e ninguém dizia que era que a era influência de um grupo seleto de pessoas que, que, é, que estava... É, trabalhando para derrubar governos, leis. Eu acho assim, é, eu, eu entendo o que o Rubens colocou, mas é de uma extrema fantasia dizer que um, um mosquito, um mosquito, não é? seja ele o mosquito da dengue, que transmite a dengue, a chikungunya, o que for, são armas biológicas preparadas <risos> para que, que pudesse... Porque essa é uma questão que a gente ouve por aí. A questão é qual é a fundamentação? É? É, nas redes sociais os que, que seguem o Rubens enxovalharam o nosso nome porque não tinha, não tinha condições de, de, de falar de dar fundamentação daquilo que estavam falando então xingaram, brigaram não foi o Rubens especificamente nem o seu companheiro mas as pessoas que, que seguem essa linha de raciocínio eu não posso ver, é, por exemplo dizer que são os Illuminates que estão financiando Uh, o Estado Islâmico, por exemplo, qual é a fundamentação disso? Se houver fundamentação, então são os iluminados, vamos combater esses camaradas aí, mas, sabe, essa cultura do medo, gente, é que para um cristão, não, o camarada não pode, ah, então eu estou com medo, porque agora o mosquito, é, sabe, uma coisa Uma para mim, no meu grosso modo de ver, é estranho. É Mas a, a cultura do medo é usada por todas as uh, organizações Como próprio, a própria igreja, usa o apocalipse, né? uh, usa a perda da vida eterna Aquela história toda O medo é o material principal de qualquer uh, uh, uh, organização Nós, uh, no nos no nossos lives, nos nossos bate-papos que nós fazemos A gente acredita na falsa bandeira O que é a falsa bandeira? É usado o ataque terrorista para justificar, porque existe o efeito cascata. Você gera a ideia, você joga aquela informação e pessoas acabam abraçando aquilo e tornando aquilo mais real do que é. Você vê a existência do Estado Islâmico de uma maneira muito esquisita. Quer dizer, eles têm uma tecnologia impressionante de, de, de, é, é, de invadir sistemas, conseguem se defender de hackers, eles têm um armamento extraordinário, tudo isso... É, é, vem do nada, quem financia isso? Essa é a pergunta. Quem financia o Estado Islâmico? E é aí que a gente entra com a falsa bandeira. São os governos que qual seria que a interesse. resposta, então? Porque, veja bem, o Estado Islâmico, na verdade, senhores e senhores aqui que estudam, gostam de história como eu, nasceu no Iraque. o Estado Islâmico também, também, como o próprio Bin Laden, o Bin Laden, na verdade, é um produto de, um, de uma visão é, norte-americana. Ele tinha que combater o Irã. Então, o qual é? Então, quer dizer que é o governo norte-americano, alguém que está Bilade, financiando por exemplo. isso? Bin Laden Bin Laden morreu, é. ninguém viu o corpo. As imagens do Bin na televisão ou em qualquer lugar eram toscas, todas horríveis. Em plena tecnologia. Como é que você explica isso? Outra então, coisa. e a questão é a questão a questão qual é a fundamentação, por exemplo, uma pesquisa ou um um caso como aquele cidadão que está na Rússia, que se refugiou ali, dizendo, não, existe realmente uma carta da CIA, dizendo que tem um grupo desses. Vamos usar é seu raciocínio? o seu raciocínio para justificar o que eu estou falando. Na época do AI-5, tentaram, dentro do de um evento, né, colocar um, um carro bomba, lembra? E foi descoberto que foi os próprios militares. Essa é uma estratégia que nós chamamos de regra de três, da... que, Você é me é refere a aquela que é usada que é... Que até acabou Aquele... sendo chamado de bomba bebê porque estava no colo deles e isso. explodiu. Morreu, explodiu. morreu oficial. Aquilo foi estratégico. É, é, lógico, a ideia era jogar a culpa na esquerda. A ideia era jogar a culpa para poder atacar a, a Mas esquerda. Foi um acidente, explodiu a bomba isso, nele. Explodiu a bomba. Isso desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento, isso é um comportamento que já os historiadores já demonstram. Exatamente. Desde a Guerra Fria, esse Mas tipo de comportamento existe. O problema é dizer que existe, por exemplo, cinco famílias, dez famílias famílias que estão mexendo com tudo isso. Eu, como cristão, só uma colocação aqui, porque eu, depois que eu falar isso, eu posso até ficar quieto. Como cristão... Eu espero, né? Porque senão eu aqui. Olha, eu como cristão acredito em algo até mais insólito, acredito no arrebatamento. Mas não vejo fundamentação. Um cristão não pode ter medo disso. É a questão que essa, os, os CDs do, do, do Silvio, do, do Rubens, os CDs dele, do, do irmão que na verdade não é, não é cristão como nós somos cristãos ele tenta incutir um medo, e você cristão não precisa ter medo disso não você agora diz, deixa eu é ouvir o Rubens que ele estava tentando falar por favor irmão Rubens, historicamente sim, eu, só a questão envolvendo a, a Isis você tem exemplos do passado Saddam Hussein foi criado e, e mantido pela CIA para combater o Irã e depois cresceram o Iêmen em cima dele para derrubar ele e os, e os próprios o próprio governo americano publicou né, na internet, a imagem dele sendo enforcado como um exemplo, de, tipo na, no Velho Oeste, né, de um bandido. Depois, é fato, a Hillary Clinton, ela chegou a afirmar isso, e eu tenho as gravações e publiquei, de que Bin Laden também foi criado e treinado pela CIA, então é fato. agora aí, Mas ela disse isso? Ela disse isso em alto e bom som, eu publiquei, inclusive, no nosso canal do YouTube, a Hillary Clinton falando, é, é Nitidamente. Isso é, isso, é, isso é documentado. O que ele está dizendo. eu falo está documentado. A questão é que existem 5, 10 famílias que mandam tudo isso. Porque isso foi uma, uma, uma, um, um trabalho da CIA no Oriente Médio, da Agência de Inteligência Americana. O, Oi, vê, só um minuto. Toda vez que eu falar, o pastor vai interromper, porque o pastor quer só desconcertar o que eu falo. Parece que a missão dele... Mas você tem problema, Fui? Você é, não tem é convicção sílvio. do que você Conta. fala? <risos> Oh, na verdade eu estou concordando com você se eu concordei com você você está incomodado comigo, eu não estou incomodado com você eu, ô Silvio, eu queria entender uma coisa quando se trata do Bin Laden, né? quando você falou para ficar bem claro mesmo pois é. você falou, Evi, veja bem, não é estranho que realmente só apareçam aquelas imagens na época né, daquela forma é, e depois nem o corpo apareceu e que é, uma, é o que acontece hoje, por exemplo, estamos no mês de agosto comemorando o aniversário de Elvis, então, vários amigos meus já me mandaram Elvis com chapéu, com óculos escuros, com a barba branca, né, como se ele estivesse vivo, né, e você que é um cantor de primeira, né, você sabe disso, que, que dentro do meio musical, os grandes ídolos, como Michael Jackson, que eu já trouxe o Dirceu Jackson aqui, falando que ele está vivo, né, e que ele me mostrou até uma imagem, né, o Dirceu me mostrou a imagem dele lá, é, pensando é, num musical. De uma publicidade americana, é. ele falou aquele lá. Eu falei, mas ele está bem ainda, né? Porque para dançar desse jeito aí, ainda, né? Ele está bem. Mas eu, eu, o que, que quer dizer, com que você quer dizer mesmo com o Bin Laden? Você acha que ele foi criado, ele é um personagem? Ele é um personagem para justificar, foi. É, sempre pra justificar foi. várias ações do governo. Mesmo na época que ele esteve à frente lá do Sim, governo. Sim, é, se justifica pelo petróleo. Se você ver, a, a, analisar a história como um todo, você vai ver que sempre existe beneficiado com esse tipo de, de, de, de, de, de, de terrorismo ataque, etc e tal por exemplo, nós chamamos também é, é, é, tirar o foco por exemplo, nós tivemos recentemente agora a, a, a, a saída da Inglaterra do Reino Unido da, da União Europeia, que é um exemplo, na minha opinião, de nova ordem mundial. Mesma moeda, né? livre comércio entre eles, é um exemplo. Eu quero até que o Rubens coloque o um exemplo, usando até o livro do, dos irmãos aí, sobre a história. Né? Que a, a, a história tem várias. É, nova ordens mundiais na própria escritura, e ele vai dizer isso daqui a pouquinho. Na Sagrada Escritura? Na Sagrada Escritura já dá para você justificar um monte Entendi. de coisa que Entendi. existe hoje. Se, vamos, é, vamos pegar documento, então, quer é provas? Ele vai dar uma série de provas, okay. ele poderia até colocar para você essa linha de tempo. Mas o Bin Laden, é, Bin Laden era um boneco, é uma, é uma falsa bandeira, e você observa que a substituição do Bin Laden, da, da Al-Qaeda, foi muito rápida você observa que sai de cena a Al-Qaeda e entra em cena o Está estado Islâmico muito rapidamente você, é, é óbvio que nossa, é... para mim é muito inusitado ouvir isso você concorda, Wilde? assim, a gente vendo como telespectadores ah, gente, aqui, eu, aqui eu tô nesse aqui somos. que, homens... que perdi, eu, eu só não, não entendo uma coisa assim, é, eu que sou leigo nesse assunto Sim, nós. Eu, eu, uhum. nós, eu fico pensando o Bin Laden ele, ele foi criado por outras pessoas para poder estar tá, Manipulando as outras pessoas, como assim? Eu nós não... somos, nós somos manipulados desde que nascemos, né? Nós somos induzidos a acreditar naquilo que é conveniente. Então você não, tem. Não, mas e, e aquele lance que você falou do de onde vem essa verba pro pro Exatamente. Iraque fazer? Exatamente. A questão do Bin Laden especificamente é o seguinte: o Bin Laden ele tinha um inimigo comum. Com relação aos Estados Unidos. Não não, ele não é que ele era um, um boneco, um fantoche não, tem que ou, ter um líder. Ou só uma bandeira. Tudo tem que ter um líder. Ele foi usado como aqui na América não, Latina. Ele está dizendo que ele nem existiu. É. Então, mas ah, ele não existiu? Assistiu. Não, ele está dizendo, tá dizendo que, que, não, foi criado. Criado. que ele nem existiu. Ele nem existiu? Estou dizendo que ele é. Ele é ele, ele, um ele é símbolo. Uma, uma, uma criatura uma dos Estados Unidos, uma caricatura que já havia morrido há muito tempo. Então, então, agora, eu quero saber para definir Olha, o que o Yud também pensa, eu gostaria dessa explicação bem clara assim <risos> Como se dá essa organização dos iluminados de onde não, é, que vem não, o dinheiro? Não existe esse lance assim, ah, as outras pessoas estão é, controlando. Não, tem gente que nem. Vamos colocar lá né, no, no Iraque. Ah, como é que os caras têm tanta estrutura com armamento, com tanta coisa e tal, tal. Se o cara focar desde que ele nasce, ele fala assim, ah, eu vou matar as pessoas, vou matar as pessoas. O cara deixa de comer pra comprar uma pistola. O cara deixa de brincar pra poder ir pro campo de guerra. O cara vai nascer um, e um terrorista mas veja, um ponto importante, fico você fico tem pensando. que avaliar o armamento que eles usam, hum. você tem que avaliar a estrutura bélica que eles têm. Você... Bom, nós vamos continuar, porque a televisão é tempo e os, os, os iluminados estão agindo contra mim, eu já falei que essa cadeira <risos> eu não quero mais sentar nela, eu estou caindo, então seu Fábio Bertolosa, eu estou suspe... com suspeita sobre você. Porque é a terceira <risos> vez que você põe essa poltrona que eu, eu vou despencar no chão. Você quer audiência eu sei, como diretor do programa, mas aí já é um pouco demais, né? Me pega lá na poltrona. Ele quer te derrubar? Que é? eu quero falar, eu tenho que ter atinuar. saúde, gente, né? Ah, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho que o Rubens vai falar a respeito das Sagradas Escrituras né, e dessas provas que, que contém lá. A gente estava falando sobre Bin Laden, sobre toda essa questão, e o, o Udi levantou que ele fica confuso em entender como esse grupo consegue ter esse poder financeiro, por exemplo, para financiar isso. É um grupo pequeno, grande? Como é isso? Oi, Vê, você pode fazer um raciocínio, e as pessoas que estão assistindo em casa também podem fazer, que é bem simples, e vai apontar para um fator econômico que é... Vamos dizer assim, o principal né, que, que, que nos leva a crer que existe um grupo dominando este planeta O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes Existe uma dívida pública contraída pelos governos, né, não só os exercícios hoje, mas também os do passado O Brasil deve, mas se você procurar também os outros países, você vai ver que praticamente todos devem E se esses países devem, eles devem a quem? Há um outro país que hoje tem um superávit, que tem um, um, um poder econômico suficiente, que dá para o país viver e que sobra para emprestar para o Brasil, por exemplo? Não. Se você rastrear, você vai encontrar, na verdade, o grupo Goldman Sachs, o grupo Morgan, fundado por Deep Morgan, a, a família Rothschild, que são os que emprestam dinheiro para os países. Então você tem, na verdade, pessoas jurídicas, ou seja pessoas físicas através de grupos jurídicos bancos que são famílias muito ricas Nações. né são famílias muito ricas, muito ricas. Né? você acha que milionários famosos no que você isso aí pertence à história né como o Silvio sempre diz também então você acha que é, por exemplo milionários famosos como foi Onassis e tal tiveram alguma coisa a ver com isso principalmente os banqueiros internacionais e esses banqueiros na verdade eles não são de mídia você não os vê na mídia hum. você vê pessoas para poder receber, tipo escudo, tipo para-raio, uhum. que são apresentados pela mídia. Esses, esses poderosos é, governantes das sombras, assim eu chamo, eles não uhum. veem a mídia, eles não, não são tão conhecidos popularmente. Entendi. Mas, é, a, assim, é, eu só não entendi a parte do, da chicungunha assim, porque os caras <risos> <risos> não, agora é verdade. tá vírus ele... é o você... Rockefeller. Não, você... Então quer dizer que o, a Zika foi criada pelos iluminatis para poder ficar vigiando as Você pessoas? Você vai na internet quando chegar em casa e procure sobre a patente do Zika vírus. Você vai encontrar a Fundação Rockefeller. Mas todo, de David Rockefeller. todo mosquito tem câmera? Não, isso é outro assunto. Isso aí é, é levar pro lado da coisa de fantoche, da brincadeira. Da porque ficção. esse assunto é sério. Não, isso é, é tipo depreciar o assunto. Não, mas hum. eu não estou depreciando você. Eu estou perguntando. Eu, eu só estou tem... querendo saber sabia. o porquê. Não, na verdade, o questão... é que ele está dizendo é que é uma arma biológica ah, criada pra... por uma empresa e vem. que é controlado e vem. Por, um, por um grupo chamado Illuminati. Rastreável. Luminati, e esse, não. esse pessoal. Eu não falei, Luminati, pastor. Ele vai tô criar falando, o problema para vender isso. a facilidade de depois. De control, depois. É, ah, ah, ele controla. Entendeu? Ele cria o problema e depois vende a facilidade para resolver o problema. Então, os Zóco Ferro não são Illuminati? Sim. Eu então, digo que é a elite global que comanda mas, o planeta. E, quando e, quando mas, leva para a assim, porque... Leva para uma questão mítica. Que mas aí é? eu quero saber o desses Illuminati o nome deles. Então você falou Rockefeller. Deve Rockefeller. Deve Rockefeller. Então é o seguinte: Família eles, o eles planeta. É, é, colocaram aí um, um, um vírus, criaram uma, uma arma biológica. Exatamente. E hoje, por conta dessa arma biológica, no Brasil especificamente, o governo pode entrar dentro da sua casa e observar você. É a mesma conversa que há anos atrás. Tudo, misturou tudo só para disso. Não estou misturando nada. Nada, o senhor falou eu não, eu não te atrapalhei não mas é que, foi okay? o que eu falei não ele não conseguiu rasgando. concluir não, Roberto. é o seguinte eu tô respondendo a ele não eu sei mas deixa porque ele é ele só que tem câmera e, porque, negócio... mas deixa ele responder que eu... Roberto e o rapaz Peraí, eu achava pergunta... que a chikungunya e os rica tava com câmera <risos> pelo que eu entendi não. agora ele me explicou não, não eu entendi não, não é criaram isso. o, o é, como se fosse uma doença para depois vir com a medicação e eles lucrarem com isso não, não é por conta de lucro é Conta de redução populacional. Ah, quer é matar séria. as pessoas? Ah, interessante é. isso, porque isso não existe nada. Ah, então, então, então, isso tem correr, a ver com é. redução populacional, porque existe uma preocupação de uma explosão demográfica. Existe a preocupação e ela já vem sendo tratada por, por exemplo, você já ouviu falar em Helm 15G, através da comissão trilateral desde 73 nos Estados Unidos. É bom respeito... na China, que tem um monte de população, aí não pode mais fazer filho. Aqui não seria isso. prevenir é, né? de que venham mais pessoas para o mundo e sim eliminar os que estão aí. Então isso não é crime. Aí que tá, o É Genocídio coletivo. Evel. isso não é crime. É crime no Brasil, crime nos Estados Unidos, crime no mundo inteiro. Olha, na época do nazismo, um tribunal internacional prendeu prendeu é, oficiais alemães Levou esses oficiais às barras da justiça Será que esse povo todo Viraram Manipula bilhões de pessoas? de pessoas E eles não podem ser presos, gente? Gente, Por eles fala, fala o maior sério O grupo, maior grupo de pesquisa Na época do Hitler Era os Rockefeller Que a gente fala que um agora, milhão de esse povo, são donos mas O Rubens invaleiros. agora falou uma coisa que, que ele falou assim Mas como prender eles mesmos? Prenderem? Ou seja, se eles causam Eles prenderiam, é isso que você quer dizer? Na verdade arrumam de vez em quando um bode só para poder a imprensa tal então, forma mas, então veja bem ou seja esses mesmos que causam eles não podem prender porque eles causaram é seria essa a construção é. da história é né é. o é. Padre Clodonso está muito quieto hoje é. não abriu ninguém ouviu a voz do Padre ainda hoje é muita besteira que eu prefiro não falar nada <risos> não mas <risos> eu, eu, eu não, sempre eu aceito o para você veio aqui convidado para você estar tá, é, também expondo, né? Sobre... Vê, uh, existe, segundo uh, os iluminatis, existe um congresso que acontece no mínimo uma vez por ano em Bilderberg. É, e nesse congresso se, se, se aglomera mais ou menos 100, é, 100 presidentes e estadistas do mundo inteiro. Donos de empresas, na verdade. Presidentes não comparecem. Presidentes, bem... Segundo a, a narração dos iluminados, né? E é tem é muito exército, muitos guardas armados, porque vai, por exemplo, um, um Barack Obama lá, pode não ser vai. morto, pode ser, pode ser levado, pode ser sequestrado. Por que não vai? Não uh, vai porque não é esse o grupo que governa o planeta. Esses são fantoches. Entendi. Mas o governo é das sombras, agora eu os eu governantes posso da sombra, Mas Você falou tanta besteira como que é eu escutei. Exemplo, pô. pô, já é? okay. terminar, é. pô. Bem, aí o que... <risos> O que acontece? É, nessa reunião, segundo eles, eles ficam ali conversando de como destruir o mundo. Então, esse grupo que manda dinheiro para os xiitas, que manda dinheiro para os muçulmanos, para que os muçulmanos tenham toda a tecnologia, toda a arma do mundo para destruir eles mesmos. Quer dizer, eles mandam dinheiro para os muçulmanos, para os muçulmanos destruírem as torres gêmeas, e que... criar os Zika vírus, é, explodir lá na França e assim por diante. Isso daí, gente. É, ele é... que está falando isso, viu, Não existe isso. Rubens, eu acho assim. Eu vi o galo cantar, mas não sabe onde. Rubens, você acabou de dizer isso. Você existe... é extremamente desrespeitoso o senhor, hein? Não, dessa não, não, não, não, vez. É Se for conversar teologia é com o senhor é uma coisa. Se for conversar teologia o com teologia, os seguidores do é Rubens, dessa vez, é ele demais. que está desrespeitando. É tanto eu quanto o pastor, por favor. Até agora, é? tá todo mundo falando gente, sério. É, é, é o que, o, não que ele, é é o que o irmão falou, assim, ele não está ironizando, então ele não quer ironia também. Então, assim. É. É, no caso é, de, disso que você coloca, né? é, eu, eu entendi exatamente... não quer concluir? Sim, porque o, o hum. que foi falado aqui Evê, foi exatamente isso. Hum. É, qual a explicação que o Silvio e o Rubens deram, por exemplo, para que é, os muçulmanos, ou, é, esse pessoal aí do, do islamismo, tenha armas, tenha uma tecnologia, criou o, o Bin Laden, é, é, é, é? Como que eles têm tudo isso? Alguém... Tem que dar esse dinheiro para eles. Foi o que o Yodi perguntou. Exatamente. Eles eu... Segundo eles, quem dá esse dinheiro para eles é o próprio Estados Unidos, que é o Estados Unidos, a CIA, que criou lá o... o... Bin, Laden. Bin Laden. e para parará, né? Eles que criaram. Então, eles criaram para que esse grupo fosse lá e bombardeasse os Estados Unidos. É isso que eles estão dizendo. Não é isso não. Sim. Ah, não, falou? Ah, por não favor. favor. Não. Os um Unidos, diga, por favor. É, por favor. Tem, H, então, bem, então diga. Claro, então que, é o que? que você falou. Então que ele está falando. Ele falou da torre Quando gêmeos. bombardearam os Estados Unidos? Geral, nunca bombardearam? Não, é da, to das torres ele falou da torre. Ele que está falando, não sou eu. O programa é, é, é. passado, querido, estamos. As torres gêmeas não foram bombardeadas por ele, esse. É um esse programa é continuação do programa passado. No programa passado, vocês disseram que as torres, torres gêmeas foram bombardeadas pelos, não, pelos próprios Pelo próprio governo americano. Ah, então é isso, é isso que eu estou dizendo. Terrorista. É isso que eu estou dizendo. É que você. Então, a, a, é isso que eu acabei de dizer, vê. Não, não. Ele coloca, ele, ele coloca. Não, ele coloca como se eles fossem usados. Estrategicamente. Barack Obama é usado pelos iluminações. É. Essa organização mundial. É o então, Barack Obama é um fantoche que ele perguntou aqui. Perfeito. Isso. O Yude tá dizendo assim. Então Barack Obama foi uh, criado pelos uh, Unidos. Lá, lá na Inglaterra a mesma coisa. O texto que ele ele cita ele vai possivelmente vai citar um texto de Apocalipse. Falando... E aliás, existem livros cristãos. Não, mas aí agora eu quero ouvir. Porque assim, senão você já vai pressupor o que ele vai citar. Aí eu preciso que... então, então deixa eu fazer só uma colocação dentro do que você está falando aqui, do que o Wilde falou. Há anos atrás, anos, não faz muito tempo, disseram assim, não coloque TV a cabo na sua casa. Por quê? Porque a TV a cabo, você vai receber o sinal e vai ser vigiado. Vigiado por um grupo de pessoas que querem controlar a humanidade. Todo mundo tem TV a cabo praticamente em casa e não deu problema algum. Quer dizer, uma do WhatsApp, muitas vezes, muitas vezes. WhatsApp sai do ar toda hora. É bravo. Então, muitas vezes a pessoa, a pessoa lança uma cultura de medo, uma contra-informação contrainformação para gerar um problema para determinada empresa, para determinado lugar. Certo, Rubens, por favor. O Silvio disse que você ia citar sobre esses trechos das escrituras. Não, a questão Silvio coloca, é sobre a nova ordem mundial é um assunto que ainda não surgiu aqui na roda por favor então, hoje. a nova ordem dizer. mundial é um plano, Fica à vontade. é um plano elaborado e você tem livros sobre isso, você tem os protocolos do sábio de Sião de Gustavo Barroso, que narra detalhadamente sobre esse assunto e é um planejamento para restabelecer de onde foi parado na torre de Babel até a torre de Babel é conhecido que o planeta tinha uma só língua um só idioma né e, e Nimrod, o cara que construiu cidades na época do passado, junto com a sua esposa Semiramis, que é a mulher da nota de dinheiro hoje, é representada na nota do real, é também a estátua da liberdade e outras, a, a, a balança da justiça, a república. Né? A, a, a, junto com Semiramis, Nimrod, ele estava estabelecendo um governo único mundial em uma ordem mundial daquela época. E o próprio criador, chamado por Deus, né? nós conhecemos como Deus, eu conheço como criador dos céus e da terra, e as pessoas que estão me ouvindo e conhecem a gente sabe por que eu digo isso, é, é, é, interrompeu aquele processo. E hoje eles estão prontos para retomar de onde estava. <risos> transformar o planeta em uma moeda única corrente, um idioma único corrente, um país único com o general supremo dominando todo o planeta, e ainda uma religião única, religião essa de adoração ao anti-messias, que eu chamo anti-messias, porque aí teria que entrar em teologia, que eu não creio em Cristo. E nós sabemos o Egito por onde? O Egito não era uma nova ordem? não era? Uma ordem, antiga. O senhor colocou que não crê em Cristo, é isso, é, só, é, só para vários exemplos na escritura de nova ordem mundial, várias referências. E, e, é, Romão e, foi a capital do mundo, né? Então, e se você for imaginar é, essa realidade hoje, aí é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque não pode haver uma movimentação sendo direcionada para esse fim, se, se a ideia é histórica. Não, você tem que me provar historicamente. Usa a Bíblia. A, a Bíblia por si só... Aonde já... então? Fala da Bíblia, fala da Bíblia. É, eu Acabou só acho o seguinte, a Torre Presidente, de Babel, se o Rubens Acabou não acredita em, o em Cristo... <risos> E Alexandre o Grande, oh, fora de. Ele disso. não acredita em Cristo e está citando Apocalipse, a palavra Apocalipse no grego. Nem falou significa... em Apocalipse ainda. Mas, mas ele tá citando mas ele não, apocalipse, ele não acredita em Deus, só, só não, não acredita de em Cristo a e se acredita na Bíblia. Deus. Sim, sim. Eu, Ruben, então, eu quero assim, Rubens, assim, Rubens, Bíblia, Rubens, que eu, quero, que é. eu, quero, eu quero então voltar com a tua palavra sobre as escrituras, que o Silvio inclusive disse no início do programa, programa. da nossa só discussão quero falar do meu sobre workshop. os Iluminantes a gente deixou uh, de entender ainda a questão desse envolvimento das Sagradas Escrituras, que o Silvio logo no início do programa chamou. É... Mais especificamente, irmão Rubens, como é que, como é que isso se dá? Por que que, como você pega nessas origens, dessas escrituras antigas, algum tipo de comprovação dessas teorias? Na verdade, ver agora sim vou usar o termo aqui, Apocalipse, o livro das revelações, nele você vê... Ah, só um minutinho, o telefone está aberto, viu, para você de casa. Pode seguir, irmão. Em Apocalipse você vê um quadro desenhado há dois mil anos atrás, na Ilha de Pátimos, por João, quando o anjo né, deu para ele a mensagem. E que agora, quando você observa no horizonte toda essa estratégia iluminática dos senhores do mundo sendo colocada em prática, você observa que casa como uma luva. Sabe, tudo aquilo que está escrito há dois mil anos está chegando a hora de acontecer. E existe um processo de desinformação, e aqui eu aponto, principalmente a igreja evangélica, a filha e a mãe, a católica, em deixar o povo com, exatamente como a Bíblia diz para não fazer. Fica, é, diz assim, estejamos felizes, continuemos a, a, a, a gozar a vida, porque Deus é conosco e nenhum mal nos sobrevirá. Assim que está escrito que aconteceu dentro desse final de tempo. O que acontece, Vê, é que está para vir o General Supremo dos Senhores do Mundo. Nós conhecemos popularmente como anticristo, eu conheço como antimessias, e esse texto foi, esse termo foi usado pelo pastor sobre Cristo, é, na verdade, quando eu, eu falo de Cristo, eu estou falando... É, de, um, de um ser criado pela mitologia grega e ainda, vamos dizer assim, moldado pela mitologia romana Que não é o Messias da Escritura O Messias da Escritura nunca mandou a gente construir um templo e ver Ele nunca mandou construir uma igreja, nunca mandou ir para denominação nenhuma Eu abri o telefone e já tem oh. gente na linha Alô, quem fala? Alô, é Wagner Pedro boa noite a todos Boa noite Wagner, você fala da onde? Falo de São Paulo, bairro de Vila Medeiros, Zona Norte Você tem 10 segundos meu amigo a minha pergunta é, o, o Rubens, ele, ele, ele, ele, ele, ele tem se mostrado um crítico da Bíblia, sendo que a Bíblia é estudada no mundo inteiro e tem provas de históricas e arqueológicas. Eu queria saber quais as provas documentais, nível Brasil, que ele poderia apresentar no programa acerca dos Illuminati. Tá, com relação ao Brasil, certo. Eu falei no, no, no programa passado, é só rastrear, quem está assistindo a gente pode fazer algumas anotações e rastrear, procure pela Buxa Paulista. Eu penso que é o caminho para conseguir entender o processo iluminátil no Brasil. Inclusive aqueles seus vídeos que acabaram indo para todos os telejornais brasileiros, de todas as televisões, Rede Globo e tal, que você falava sobre a água, sobre, sobre a questão daquele aperto que a gente passou né, com as represas, né, e que acha isso, ele menciona isso, você pode procurar no YouTube, no nosso canal do Programa em Revista, ou da Rede Brasil também, o Programa Passado, para poder entender melhor... Sobre isso, né? Continuem ligando, vocês têm 10 segundos para falar. Oi, Continue veja. sua conclusão sobre a Bíblia, diga. É complicado, ver, Puxa vida, ó, eu quero respeitar muito. Mas ele chega aqui, debocha do padre, chama, diz que a igreja evangélica é a filha como se fosse algo pejorativo. Não, é não, não, é, não, senhor. Não foi no você precisa terra, primeiro. Não, primeiro você precisa de estudar um pouquinho mais. Eu quero dizer ao senhor e à senhora. Que lá na Epístola aos Coríntios, a gente que tá Satanás... Só um parênteses, nós estamos mostrando os trechos do seu vídeo, porque as pessoas vão pegando, tá. toda hora está entrando, para as pessoas pegarem o site. Olha, diz mais que Satanás dizer. se transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus discípulos. E dessa forma eu considero esse senhor. Quero dizer a você, que, que é cristão, que acompanha o trabalho do Rubens, que, é que acompanha o trabalho do Rubens, que ele se autodenomina irmão, ele não crê em Cristo. E quer usar uma coisa que ele não entende. Eu pego o texto grego aqui para você ler, você lê. Mas não o quero texto do grego, grego Mercedes, aí então é grego. Então tá bom, hebreu. eu te dou um hebraico, você lê. É hebreu. Você não quer ler em hebraico? Você lê em hebraico. Você lê ou não lê? Pastor, Porque aqui é o original, para um pouquinho. Você falou que, um monte de, que de coisa aqui. é hebraico, não é Jesus, já Olha, nem Você falou letra, um monte alô, de alô, coisa. Alô, quem aqui. fala? Quem fala? Eu quero terminar com os pelo Alô, alô. Eu o que é certo. Oi. Boa noite. Seu nome? Albérico. Albérico, você fala de onde, meu querido? É do Guarujá. Do Guarujá. Você tem 10 segundos, pode falar. Ah, então, é interessante, é, o assunto está sendo debatido hoje, né? Por ser formado em relações internacionais, apesar de, de não acreditar que existe uma ordem mundial, mas existem pessoas si poderosas que como anunciam o mundo. Entendi. Obrigado, obrigado pela sua retórica. Continue, por favor. Eu estou tentando eu explicar não, minha a minha questão teológica, que sendo okay, Deus permitiu. Okay. Só que, então tá, então vamos fazer o seguinte. 30 segundos, amigo. Então tá bom, vamos lá, vamos dar um minuto para cada um, porque senão a gente não vai conseguir. Então tá diga, bom, porque diga. não é o um hangout, é o um debate. Não, sim, o negócio, mas é porque o eu tenho um é tempo. O negócio é o seguinte, ó, a Bíblia Sagrada, quando fala do texto de Apocalipse que ele citou, está falando do período da Grande Tribulação, isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu. Que tem gente que está trabalhando para o anticristo, porque Eu sou cristão. O anticristo chegar ao mundo existe sim. Agora, o que ele está falando? Ele começou a falar que o, o Deus nunca mandou, que o Senhor nunca mandou construir um templo. Antigamente, tá antigamente Hebreus 10, 25, abre a Bíblia aí. Sinta. Hebreus 10, 25, abre a minha Bíblia. O que é igreja? Eu, então eu vou citar não, porque o tempo, senhor não tempo, sabe. Tempo. Eu vou citar porque o senhor não sabe. Diz não deixar a sua congregação como é costume de alguns. Para voltar para a lei de Moisés, não. porque Veja. pela palavra de 213 morre sem perdão. Hebreus não é o Antigo Testamento. A congregação não. nova, pastor. O senhor tu precisa estudar é mais. Tu Olha, na verdade, a Bíblia é diz que Satanás... Meu nome é, é Marisa, eu falo de Caieiras e a minha opinião a respeito do do depoimento, né, da, da, da conversa do, do, do programa, é, eu queria saber é, a respeito é, se o, o debate está sendo é, é, a respeito da corrupção em si, por detrás de tudo isso, ou se é a respeito do poder é, mundial que anda corteando, né, esses acontecimentos... É, do terrorismo, vários, essas coisas, né? Isso, do... do, do, do, do tinha da, por detrás, né, dessas pessoas. Tá Como certo. Foi esse... Obrigado, obrigado. É que são 10 segundos, mas a gente deu para entender. A gente já tinha falado meio que sobre já, isso, né? Já. Que é essa questão, mas que, quer fazer uma síntese, um dos dois, sobre isso? Não, é, eu vou retomando sobre a falsa bandeira. Foi o que ela perguntou sobre os poderes. A falsa bandeira, você tem um o um escândalo de Watergate, que as pessoas pesquisem hoje sobre o que foi o escândalo de Watergate. Eles estavam planejando de uma base em Guantánamo, destruir submarinos americanos e colocar a culpa em Fidel Castro para poder é, destruir Cuba. E foi é, Che Guevara que entregou os planos a inventar uma história de escuta telefônica no, no partido adversário. Mas isso tudo está bem narrado hoje na internet. E era uma bandeira falsa. Era o próprio americano destruindo parte, inclusive, de Miami, Boca Raton, poderia até estar envolvida, Ainda bem que Entendi, o irmão é. não estava lá naquela época. <risos> é. é, em 70, 70 para 71, depois da crise dos mísseis. Isso é. faz parte do Tratado de Nortewood. Quem quiser pesquisar a Norte, Tratado de Nortewood, vai descobrir tudo isso. Olha, eu vou Nossa ter que, bandeira. encerrando, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só é. quero agradecer. Oi, oi, quero, eu quero agradecer a assessoria jurídica, Dr. Levi, e todos os teólogos e professores que estão agora no Arena Teológica, Questão do nos nosso povo lá de Arujá, eu quero agradecer muito. Hoje eu estou sendo daqui meio chateado. Cleodon, diga. Bem, eu só tenho a dizer que uma pessoa que não acredita em Deus, para ele é o Criador, mas não é, não, não é o nosso Deus. Não é o não Deus, Deus cristão. Não é o Deus que ele disse que nós criamos. Então ele não acredita em Deus, não acredita no nosso Cristo, e ele usa a Bíblia Abel é prazer, porque nos vídeos dele... Ele se desfaz da Bíblia, ele não acredita na Bíblia e ele diz que a própria Bíblia se contradiz. É uma pessoa que não, não tem autoridade para falar. No programa passado eu falei que ele é desqualificado. Temos que terminando, gente. É, eu falei Com que ele é desqualificado. Bem, é, desqualificado para falar sobre o assunto, sobre a Bíblia, por exemplo, ele é desqualificado. Se ele tem outras é, pro, características, o problema é dele. Eu não uso a cruz de malta. A cruz é uma propriedade da Igreja Católica que sempre aceitou que Jesus Cristo Cleodão, morreu na eu não cruz. Eu posso, infelizmente, é dar é tá? continuidade, porque eu tenho que dar uma palavra final para é, ele. É, mas ele fica falando besteira, e aí mas a gente não tem o tempo A gente, gente não tem mas... espaço aqui para poder. Diga, eu trabalhei eu eu mais creio, de 20 sim, anos que... na TV, século XXI. E... Porque é... você fala lá nos seus hangouts um monte de besteira que a gente não pode se defender, querido. Isso é. Vai lá, covardia, faz um gente, mas se você vocês covardia. pegarem no tempo do programa, vocês tiveram um tempo tão grande quanto. Vocês Obrigado, vejam IP. no vídeo do programa, Obrigado. por favor. Obrigado. Por favor. Eu só queria uma pequena conclusão, por favor. A minha pequena conclusão foi. é só a defesa. Eu creio no Criador dos Céus e da Terra, aquele que mandou o filho e que morreu por nós no madeiro Mas esse não é o que a Igreja Católica pinta e nem a é Protestante. Por isso, muita gente me ouve e sai das igrejas e é a revolta eu só, deles. Eu só queria, eu só queria falar. <risos> muita eu gente da Igreja. Eu, eu respeito falo, a de tipo. opinião de todo mundo. Eu quero aproveitar aqui para divulgar meu musical. Que é no Rio de Janeiro, e falar o seguinte, que, aqui ó, falar aqui ó, Mamora Assassinas, quem tiver no, no Rio de Janeiro, cola lá, Teatro Net Rio. Eu só sei que depois que eu conheci em a palavra... Em Copacabana. Só sei que depois que eu conheci a palavra de Deus e comecei a seguir a Bíblia, a minha vida mudou e continua mudando e pra tô melhor. crescendo cada vez bate mais. Bate aí, bate Agora vem cá, de bate quinta, aí. de quinta, de quinta, quinta, sexta? De quinta a domingo. De quinta a domingo e o horário? Aí vai.